Você vai ver agora o esforço de uma mulher para proteger do bandido a bolsa cheia de dinheiro. E tudo foi filmado por uma câmera de segurança de um shopping no Maranhão. A mulher deixa a agência bancária depois de sacar 7 mil reais. O bandido vem logo atrás e puxa a bolsa com força. A vítima ainda tenta evitar o assalto, puxa a bolsa uma, duas vezes, chega a se segurar numa barra de ferro, mas larga a bolsa depois que o homem pega uma arma. O assaltante foge, leva um tropeção e cai no chão. Seguranças da rua ainda tentam impedir a fuga e começa um tiroteio, mas o ladrão consegue pegar a bolsa e fugir mesmo depois de levar um tiro nas costas.